Em Cristo, Ele sempre nos faz triunfar. E em Cristo, a palavra do Senhor diz que seremos mais que vencedores. Então, creia na vitória que já nos foi liberada ali na cruz do Calvário. E creia que apesar de toda e qualquer situação que você esteja vivendo, ou que você venha a viver... A certeza que nós temos é que o Senhor nosso Deus sempre nos fará triunfar em Cristo. Ele sempre vai nos conduzir em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o cheiro do seu conhecimento. Em todo lugar Por nosso meio Onde estivermos O cheiro do conhecimento De Deus O cheiro de, do conhecimento de Cristo Vai se manifestar Porque nós não somos Para com Deus Aliás, porque nós somos Para com Deus O bom perfume de Cristo Graças a Deus por isso Tanto nos que, se, nos que São salvos como os que se perdem Para com estes Estes últimos que se perdem né? Cheiro de morte para morte Mas para com aqueles Aroma de vida para vida Glória a Deus Quem porém é suficiente Para estas coisas Quem pode ser suficiente Para tudo isso Porque nós não estamos Como tantos outros Mercadejando a palavra de Deus Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É o que estamos fazendo, falando da parte de Deus, falando com sinceridade. Às vezes, como as pessoas hoje em dia elas estão acostumadas a ouvir palavras infundadas, palavras que não são verdadeiras, e o mundo já está se acostumando é, Com esse tipo de coisa Em cada momento surge Palavras diferentes, surgem notícias diferentes E às vezes são notícias que não são verdadeiras E as pessoas... Já se acostumaram a isso? Mas, a palavra de Deus diz que nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar? Negociando. Nós não estamos negociando a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo da palavra de Deus é, meio de, de negócio, meio de negociar, meio de... É, de ganhar em cima da palavra de Deus, né? Então, nós estamos, segundo a palavra de Deus, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus.